sociedade atual, os pecados mais comuns que nós vemos e que existe desde os tempos de Ló, desde os tempos de Abraão, desde os tempos de Sodoma e Gomorra.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 Observe uma coisa, o juiz gente que da nós hora, temos é aqui é? circular, é ele também não seja uma, problema, uma pessoa ruim, mas quando o réu um comete qualquer erro tangível, está.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 Período de sofrimento Indo após isso para o céu Seria bom demais se fosse dessa forma Mas é antibíblico Porque a Bíblia diz Que nós precisamos Evocar essa oportunidade Buscar o Senhor enquanto se pode achar Invocar o seu nome enquanto está perto E eu volto dizer O que existe é o céu E o que existe é o inferno O que existe é o paraíso E o que existe é a condenação eterna Todos os homens são eternos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 Um homem próspero, mas muito rico mesmo. E quando Jesus morre, quem é que vai pedir o corpo de Jesus para Pilatos? José de Arimateia. Ele diz, Pilatos, não é o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que José de Arimateia, sendo um homem rico, pega o corpo de Jesus e embrulha. Leva para embalsamar, leva para o sepulcro feio, novo, que ninguém tinha sido colocado naquele sepulcro ainda. E aquele homem, ele amava Deus, ele servia a Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem. Olha para cá, olha para cá. A Bíblia diz que Jó.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 onde vai sua e ainda assim Jó era rico, mas amava a Deus, mas servia a Deus, mas tinha Deus como único e verdadeiro Salvador, aleluia, e Jó amava, servia, temia, a Bíblia diz que era reto, temente a Deus.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 E o último que eu cedo nesta manhã. Olha para cá. Que eu dou para você nesta manhã para nós terminarmos é... Arrependa-se. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Buscai o Senhor em arrependimento nesta manhã. E não deixa esta oportunidade embora. E eu queria fazer uma oração com você que está me ouvindo. Você que está na loja, na sua casa, no serviço. Você que está passando aqui. Você que está...